E hey, aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal e este é o primeiro vídeo, mano. E dessa vez eu vou estar trazendo aqui um tutorial, beleza? Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como vocês ter dois WhatsApp, mano. Bom, será que tem como? Sim, mano, tem como, beleza? Bom, pra ter dois WhatsApp, primeiramente vocês vão ter que estar baixando o WhatsApp GB, né? Que vai estar aí na descrição. É só vocês estarem aí e baixando, beleza? E bom, e vocês vão estar tá precisando desse aplicativo aqui também, beleza? Porque, de dois WhatsApp nós já temos, né? Agora falta colocar o número, beleza? Vocês vão estar tá baixando este aplicativo aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, galera. Vocês vão ter que estar tá entrando nesse aplicativo aqui, né? Vou tá entrando nele aqui. Vocês vão estar tá fazendo... Criando aqui uma conta, né? Nele. Você pode botar qualquer coisa. Tipo, sei lá, não sei o que robôs e com sem botar sei lá né? isso aqui aí vocês vão estar tá criando beleza? vocês esperam aí vocês podem também conectar no, é, no facebook bota aqui não sou robô né? é... seleciona as imagens né? como Fechada, então selecionando aqui, beleza? Aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Aí crio, beleza? Vocês vão estar tá botando aqui o número mano. 321, beleza? Que é o dos Estados do Unidos. Continuar, vai estar tá procurando o um número. Vocês escolhem aí qual o número você quer. Vamos botar, sei lá, esse primeiro aqui, beleza? A vontade então, continuar calma que está indo né galera aí mano foi mano vocês dão um... um aqui beleza e tá aqui mano esse aqui é o seu número beleza bom aí vocês vão estar tá entrando lá no seu whatsapp né beleza vão estar tá entrando no seu whatsapp o whatsapp é gb e aí mano, vai ser bem simples, vocês vão estar tá entrando nele Vai estar tá aparecendo assim pra vocês, ó Ali onde tá Brasil, vocês vão ter que estar tá colocando Estados Unidos E ali onde está 55, vocês vão estar tá botando 1 E aqui em seu número, vocês vão estar tá botando é, o número, beleza? Que você criou Aí vocês, só vocês apertar na setinha, tum, aí foi Aí vai pedir um código, aí vai enviar um SMS pra você para aquele aplicativo que é esse aqui aí vocês vão estar tá entrando nele né vai ver o código vai botar no whatsapp e aí já está pronto o seu whatsapp beleza que aqui eu vou te mostrar pra vocês ó aqui eu tenho dois eu tenho esse o normal né tá bugando normal e tem o outro beleza aqui eu botou assim Tá travando aqui, né? Beleza? Mas tá só Bom, mas tá aí, galera deixa seu like, se você gostaram do vídeo Se inscreva-se e a nós estamos juntos